Olá pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pices, zootecnista, especialista em gestão empresarial e se você quer saber um pouquinho mais sobre geomembranas aplicadas em reservatórios de água de reuso, água potável, é, tratamento de efluentes e outros tipos de reservatório, fica ligado que você vai saber um pouquinho mais da melhor empresa do Brasil. dentro de um reservatório de mais de 500 mil litros no shopping Iguatemi, tá? aqui de Campinas. Então, vocês veem que a iluminação aqui é um pouquinho ruim porque esse reservatório aqui, ó, ele é todo fechado, tá? a construtora, nós fomos contratados para fazer toda a parte de impermeabilização desse reservatório e a construtora, que nos contratou, vai realizar o fechamento, vamos lacrar esse reservatório inteirinho. Para vocês terem noção, esse reservatório tem aproximadamente 14 por 10 por 4 metros de altura, tá? E o que é legal você saber se você está querendo fazer um reservatório de estoque de água na sua casa, na sua empresa, se você é uma construtora, tem um cliente que está precisando fazer um reservatório de água para chuva, água para consumo e não sabe qual gel membrana utilizar, fica ligado que vocês vão ver o acabamento aqui, tá? Qual que é a primeira coisa? Você precisa saber qual é o material que você quer usar. O que, que vai determinar isso, tá gente? O que vai determinar isso, primeiro de tudo, acabamento que o seu cliente quer, né? Vamos falar um pouquinho sobre acabamento. Nossa empresa, nós trabalhamos com todos os tipos de gel membrana, tá? o melhor acabamento é da do PVC trançado reforçado ó é o acabamento do PVC trançado reforçado aqui você pode ver aqui no chão que fica bem lisinho ó. fica bem lisinho esse aqui é um acabamento de PVC trançado reforçado né o quanto mais perto a gente chega da luz tá vendo menos parece que arrugas né esses aqui, ó, essas elevaçõezinhas, ó, não tem um milímetro de elevação aqui. É só o ar, porque esse, esse material aqui, ele foi parcialmente colado. Então, nós não colamos ele inteiro, que senão utilizaríamos cerca de 400 litros de cola. Tá? Então, algumas partes foram coladas, algumas partes não foram coladas, certo? Então, a gente fez tiras. Esse aqui é o acabamento que nós conseguimos em... Seis dias trabalhados, tá? Essa obra aqui é uma obra de seis dias trabalhados Todo acabamento em inox né? Vocês não conseguem ver o inox Porque nós recobrimos e soldamos a lona em cima do inox Então, esse acabamento de parede Acabamento de pilar, ó Vocês vão ver, ó Que tem um pilar dentro do reservatório Olha o acabamento que fica o pilar Então esse acabamento de pilar Acabamento de parede Acabamento do chão, tudo bem lisinho, bem grudado, com um acabamento praticamente perfeito. Né? Vocês veem aqui, ó, acabamento de pilar e da mão francesa que segura o reforço do pilar superior. E esse aqui é um reservatório, o outro a gente já fez, tá? que é do outro lado. Então, se você pretende um acabamento bonito, sem rugas, de um material que é maleável e não trinca, vai trabalhar com PVC trançado reforçado né? se o seu cliente quiser preço aí já é melhor você trabalhar com PAD, tá? esse aqui é o PVC trançado reforçado de 0,8 mm é né? uma geomembrana membrana de 0,8 mm com resistência de 1,2 mm então a resistência desse material mais fino ele é mais forte do que o material de 1,2 mm de PAD tá? puro então o que que acontece? Ah, Rafael, eu quero preço, então vamos trabalhar com PAD, o acabamento fica é, pior, tá? E ele é um material que ele não aceita dobras, então assim, fazer pilar já é bem mais difícil, se for forma uma, um vinco, uma dobra muito grande, o seu material ele trinca, né? Então daqui uns anos você é construtora, você é cliente, vai ter que refazer, vai ter que chamar a equipe de solda, consertar ele e tudo mais, tá? A agilidade, o PVC trançado, reforçado, por ser um material mais maleável, mais fácil de trabalhar, a gente consegue ter uma agilidade muito maior. Então, os nossos concorrentes, desse mesmo ramo né, de impermeabilização de reservatório, chegam a demorar três meses para fazer um reservatório igual esse. Dois meses, três meses, tá? Nós conseguimos entregar ele em seis dias trabalhados. Uh, outra coisa muito importante é questão de toxidez do material, né? O PVC existem várias aplicações. Nós temos PVCs que materiais de PVC, de PVC que ele é tóxico e materiais atóxicos. Você precisa perguntar para o seu fornecedor qual é o material que ele trabalha. O PVC tóxico é o mesmo que usa para a lona de caminhão, tá? Então não pode ser usado o mesmo material para um reservatório para consumo humano, para um reservatório de consumo animal, então você tem que olhar isso aí. O PAD, ele é atóxico, então você pode usar é, hoje, né, né, 2022, aqui mês 8, mês 10, desculpa, você pode usar qualquer tipo de PAD, né, sendo geomembrana atóxica, beleza? Fechou. Outra coisa muito importante, tá? Coloração, nós trabalhamos com todos os tipos de cores, né, o PAD não, infelizmente, nossa empresa não trabalha, né, mas o PVC, esse aqui é o um material preto, vocês veem que o material, ele é preto, certo? Então, nós conseguimos trabalhar com os tipos de cores. Ah, Rafael, eu quero um reservatório branco. Beleza, o ruim do branco é que você mostra muita sujeira, né? Ah, se é esse o objetivo, beleza, o branco é a melhor opção. Quero um azul. A vantagem do azul é que parece que a água está bem limpinha, tá? Então ele dá aquela impressão de uma água bem limpa. Só que isso acaba encarecendo porque é necessário colocar alguns polímeros diferentes para dar a coloração é, que você pretende ter, certo? Ah, beleza. Rafael, é, eu posso agir a membrana sem colar ela na parede, usar ela solta? Pode! Tá? A única coisa é que ela dá outro acabamento Eu vou colocar um, um reservatório aqui do lado Que não foi feito a utilização de cola para vocês verem a diferença de acabamento Mas questão prática Não tem problema nenhum tá? Porque a água, quando ela você enche esse reservatório de água Ela encosta o material na parede E ele dá esse acabamento só que debaixo da água, tá bom? Beleza, então É questão de acabamento já respondemos, questão de agilidade, já respondemos, questão de coloração, que é uma coisa que seu cliente, aí cliente da construtora, você também, cliente final, às vezes tem essa dúvida, certo? Para vocês construtoras, para vocês clientes internacionais, é, a gente consegue mandar a lona com seu logo, tá? então por exemplo, ah Rafael, tenho esse reservatório, ali está a escada, tá, ó, escada marinheiro. Ah, eu quero que a pessoa, quando chegue na escada, dê de cara aqui com paredão com o meu logo. Tudo bem, a gente consegue fazer isso pra você, tá bom? É bacana. Então, questão de acesso. Vocês veem, por exemplo, que o acesso a esse reservatório a gente teve que passar. Aqui num, é, fica no subsolo e aqui do lado de fora é um corredor. Deve ter um metro, um metro e meio. Então, assim. A gente tem que trazer acesso, a gente consegue é, tendo pelo menos um espaço de 3x3, 2x2, pra, ou a gente tem que picar o material, que foi o que aconteceu nesse reservatório aqui, a gente pica todo o material, vem aqui dentro e solda. É, ó, vocês vêm aqui, ó. aqui tem uma solda, tá vendo? Aqui já tem mais uma solda, então a gente solda o material aqui dentro do reservatório. Ah, Rafael! Quanto tempo, durabilidade gente, quanto tempo vai durar essa gel membrana? Em locais para reservatório de água onde não pega o sol, não tem muita validade, tá gente? O que estraga o material é o sol, né? Para vocês terem noção, para vocês clientes, construtora, para vocês terem uma noção, a gel membrana exposta ao sol, ela começa a ficar feia depois de 15 anos, tá? Ela começa a ressecar. Eu falo que assim, sabe aqueles, aquelas transportadoras que tem aquela lona velha de caminhão que você dobra ela e ela trinca? Começa a acontecer isso com 15 anos da geomembrana exposta ao sol. Quando ela está protegida do sol, que é o caso de reservatórios de água para consumo humano, para indústrias que querem estocar materiais, qualquer material tá? que não seja... É, composto de petróleo né você consegue estocar ele nesse reservatório e tem uma durabilidade aí meu, a longuíssimo prazo então vai durar 30 40 anos com certeza tá então fica ligado é isso aí outra coisa que vão perguntar que eu acabei de responder né Rafael o que que eu posso estocar eu sou uma indústria de ácido consigo estocar ácido clorídrico consegue consigo estocar ácido cítrico consegue consigo estocar é, materiais alcalinos, consegue. Então, água, você só não pode estocar materiais de altíssima temperatura, né? Então você vai ter alguns problemas, a durabilidade do seu material vai durar menos. E se você estocar ácido ou algum composto de petróleo fraco, a durabilidade do material também dura muito menos. Só que, é, por exemplo, ah, vou estocar querosene, aí já não dá, entendeu? Então é isso aí, gente. Eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo focado para a construção civil, tá? Para os nossos clientes de construção civil. Então, alguma dúvida, curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Segue o nosso canal, né? o canal da Brasil Pisces. Nós, te... nós somos uma empresa é, presente em mais de cinco países hoje, né? então nós estamos presentes com projetos no Brasil, Paraguai, Suriname, Bolívia, Angola, né, já fornecemos é, treinamentos para Estados Unidos, Ásia quase que inteira. Então, fica ligado, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Pisces. Deixa seus comentários, segue a gente aí nas mídias sociais, nas redes sociais. E até a próxima, gente. Valeu!